A aula de mini livro, onde eu irei demonstrar hoje como se faz um mini livro A8. Inicialmente você digita o texto em seis divisões. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Pois uma vez com o texto, faça CTRL C e coloque aqui em tela. Aí, um, dois, três, quatro. 5, 6, o texto dividido que você fez aqui para colocar aqui na tela. Uma vez feito aqui em ordem crescente, pegue a primeira página e coloque aqui na página número 1. Um. Aí depois você pode colocar a página número 2, descer novamente, colocar 3 e a 4 e a 5. Subindo, finalmente você coloca a página 5, aliás, e a 6 aqui. Depois você sobe aqui, pode escrever algum tema para a capa, personaliza com algum texto, o um mini livro, e está feita a diagramação. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode imprimir, depois de, de salvar... Venha aqui, salve. E imprima, CTRL P. Aí você clica aqui, de um para um, que vai imprimir só a primeira página na impressora. E execute para imprimir. Depois vá na impressora, vire a página. Coloque página 2. E imprima novamente. E está pronto o seu trabalho. Agora a parte vai ser de cortar, que eu vou mostrar na próxima aula. Obrigado e até a próxima. Nona aula ao vou imprimir o mini livro a oito, clica aqui uma de uma e imprimir. aí você vem aqui, vira a folha, coloca de novo aí vai aqui no computador CTRL P aí pede para imprimir página número 2 Aí, ser é impresso novamente. Aí, pode ser visto que imprimiu certo, frente e verso, como queremos demonstrar. Pronto, frente. E verso. agora eu vou recortar. Obrigado. Uma aula vou cortar um mini livro nas extremidades da linha sempre com precisão para não errar. bem rápido, simples, só cortar ao redor da linha externa do mini livro A8, você lê as instruções para uso do mini livro e se concordar poderá utilizar. Estou desenvolvendo um projeto onde você poderá também montar o mini livro. Aí depois de cortar os extremos, você corta a parte interna na linha contínua. Aí coloca o primeiro primeiro item com o segundo. Une bem E grampe na marcação. Pronto. Agora é só dobrar. E tem isso me livro a 8. Página 1. Página 2. Página 3. 4. 5. E 6. Aqui projeto minilivro.net barra código QR12, minilivro.com, outro site, que dá no mesmo. Obrigado e até a próxima com a montagem do livro A8.